Boa noite a todos, espero que estejam todos bem, boa noite a todos que estão assistindo também pelas redes sociais. E nesse momento, é, a preleção dessa noite vai ser o tema Espiritismo, Renovação Infinita e Sem Rituais. Então, vamos nos tranquilizando, nos acalmando, para aproveitar esse momento que estamos aqui reunidos, que a espiritualidade esteve aqui desde as primeiras horas da manhã, preparando esse ambiente para nos receber. Então, é muito importante que a gente esteja muito tranquilo, muito calmo, para sermos envolvidos pela espiritualidade que aqui se encontra. Então eu convido a todos a fechar os olhos, serenar o coração, tranquilizar os pensamentos e sentir a presença do mentor, nosso mentor individual, nosso anjo guardião, esse nosso amigo de todas as horas, e que nos acompanha desde o início da nossa encarnação. Nos elevando um pouco mais, chegamos diante de nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, que ela possa nos envolver com o seu manto azul de paz e nos ensinar a amar e perdoar a todos nossos irmãos emocionalmente De mãos dadas com Maria... Chegamos diante do nosso Mestre Jesus Que nesse momento nós possamos sentir sua presença bem pertinho de nós E vamos agradecer por estarmos aqui reunidos em seu nome Diante do, de Deus, nosso Pai misericordioso, esse Pai amoroso Nós saudamos a presença, sua presença, coração que Jesus nos ensinou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 Graças a Deus. Como eu já disse, hoje a nossa reflexão vai ser sobre o Espiritismo, a renovação, a nossa renovação infinita e sem rituais. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de Allan Kardec, Allan Kardec nasceu em 1804, na França. O início do, dos seus estudos foi na própria cidade. Depois ele foi enviado para o Instituto Educacional de Pestalozzi. E ele tornou-se um pedagogo. O Instituto de Pestalozzi é conhecido pela pedagogia do amor, da pedagogia do sentimento. Então, Kardec teve uma base aí, já bem consistente, de quais são realmente os valores morais. A primeira obra dele, amparada pela espiritualidade, uma espiritualidade elevada, missionários de Jesus, foi o Livro dos Espíritos, o segundo, o Livro dos Médios e a terceira obra foi o Evangelho segundo o Espiritismo Atrave, como eu já disse, através da organização da espiritualidade e essa obra é toda sobre os ensinamentos de Jesus as suas parábolas os seus exemplos porque o exemplo de Jesus foi um exemplo vivo então todo esse Evangelho é sobre a passagem de Jesus pelo nosso planeta pelo nosso Orbe e o fato de ele ter reencarnado entre nós mostra a generosidade desse nosso governador planetário Jesus como nosso governador planetário ele acompanha os avanços do Orbe passo a passo ele é o grande organizador ele é o mentor através dos ensinamentos de Deus que nós ainda não temos um conhecimento da magnitude de Deus porque nos falta conhecimento. E para nós iniciarmos a, a, o nosso, a nossa reflexão sobre o Espiritismo, sobre a nossa revo, renovação, que é necessária que ela seja infinita, Eu vou ler o início do capítulo 1 do Evangelho, onde Jesus coloca, eu não vim destruir a lei. Ele fez essa colocação, inclusive, no Sermão da Montanha. Eu não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, que é a aliança entre a ciência com a religião. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Evangelho de Mateus, versículo 5, 17 a 18, então o Espiritismo, ele está entre nós, ele é a terceira revelação, e para amparar a nossa reflexão, eu vou trazer para nós, dentro do Evangelho, uma instrução que para mim significou muito Quando eu fiz a leitura A instrução dos espíritos Sobre esse, esse, esse versículo de Mateus 17, 18 Esse espírito Ele se denomina como um espírito israelita E ele se colocou em 1861 Deus é único E Moisés o Espírito que Deus enviou como a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Então Moisés é a primeira revelação, ele veio entre os hebreus e ele deixou a mensagem para toda a humanidade. Naquele tempo, a humanidade era muito carente de valores morais. Então, a, a, a missão de Moisés era trazer informações para o entendimento daquela época. Então, ele trouxe os dez mandamentos que está no Antigo Testamento. Naquele tempo, a humanidade era possível somente compreender da maneira que foi colocado por Moisés. Então, na verdade, Moisés, ele trouxe a semente da moral cristã para a humanidade. E ele veio com a missão de mostrar o Deus único. Como eu já disse, esse Deus que para nós ainda é de difícil compreensão. A segunda revelação é Jesus. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral. A mais sublime, a moral evangélica, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. O que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Então Jesus encarnou entre nós como eu já disse um exemplo de grande generosidade ele nasceu entre os hebreus também e trouxe a mais linda mensagem de amor que também era de difícil compreensão para aquela época então ele falou sobre as parábolas e reuniu doze apóstolos os apóstolos de Jesus cada um deles tinha um desafio tinha as suas dificuldades, a visão daquela época. E Jesus, através do seu exemplo, da sua palavra, ele deixou os doze apóstolos que cresceram, que foram a duras penas, como é a nossa também, da nossa renovação, crescendo espiritualmente, incorporando a moral cristã e foram os doze apóstolos que divulgaram a sua palavra, e o seu exemplo, entre tantos outros que foi feito, que é o Novo Testamento. E assim a humanidade foi se desenvolvendo em cima desses ensinamentos, mas nós sabemos e a mensagem de Jesus, ela foi deturpada por interesses vários, pela pequenez de conhecimento ainda da humanidade. Então nós temos aí é, uma história marcada por muita dor, em cima de uma moral que era para nos trazer os valores morais, a generosidade, a caridade. O amor ao próximo. E assim, a terceira revelação, que é o Espiritismo. É a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, o Espiritismo, através da espiritualidade, dessas mensagens, que Kardec compilou em toda a sua obra, ele deu luz à palavra de Jesus, a todos os seus ensinamentos. Então, o Espiritismo, como terceira revelação, ele nos deixa o caminho a ser seguido, o caminho de Jesus, o caminho de Deus. E o nosso maior desafio é realmente se desenvolver através desses ensinamentos. Mas o Espiritismo como um ponto, ele tem vários pontos. que a gente, ao se apropriar do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, a gente vai compreendendo, entendendo o valor dessa moral cristã. Quando nós pensamos na imortalidade da alma, que o Evangelho nos traz, somos seres imortais, somos seres eternos. Então veja a importância das minhas ações hoje. Veja a importância de realmente eu trilhar o caminho da minha renovação íntima. Porque é isso que realmente Que eu vou levar para a eternidade. Se a renovação íntima ela, ela, ela, ela se faz a eternidade, olha o significado de nós implementarmos a nossa transformação. Então essa imortalidade faz com que nós, nós saibamos que os seres que eu convivo, com as pessoas que são próximas, eu vou estar junto pela eternidade. Porque da mesma forma que a gente tenha boas ações com o nosso próximo, nós também falhamos muitas vezes. E aí, outra luz... Que o Espiritismo trouxe aos ensinamentos de Jesus. É a reencarnação. É a possibilidade que eu tenho. De retornar a, a, a, a um outro corpo físico. E resolver questões que eu não soube resolver lá atrás. Então veja só que bênção que é essa. Eu preciso me renovar, eu preciso crescer, eu preciso me iluminar, eu preciso acender dentro de mim essa moral, porque é para isso que nós estamos aqui e eu tenho a possibilidade de retomar a um corpo físico e consertar e realmente. Me ajustar com erros passados. Então veja só como nós somos, assim, agraciados por toda essa informação que a espiritualidade nos traz. Jesus, como eu já disse, ele caminhou entre todos. Entre a mulher adúltera, entre o cobradinho dos postos, entre os samaritanos, ele, ele caminhou junto com todos, deixando para a gente esse exemplo. E nós? Nós somos capazes de caminhar junto com todos que estão à nossa volta? Será que nós te, temos essa compreensão do quanto é necessário eu saber conviver Será que nós temos essa dimensão? Porque quando eu me aproprio, aproprio dessa, dessa questão, eu busco dentro de mim virtudes que estão adormecidas. A tolerância, a resignação, o entendimento da palavra do outro, do momento que aquele meu companheiro que convive comigo dentro da minha casa, no trabalho, em qualquer local, até uma pessoa que a gente compra na fila do supermercado, na, na, na fila do banco, quando eu vejo alguém tomar, ter alguma atitude, eu tenho a compreensão que aquele meu irmão ele realmente tem um estágio, ele se encontra num estágio que ele não tem a devida compreensão do que é necessário do bem conviver? Eu consigo me colocar no lugar do outro? Como é difícil, né gente? A gente se esbarra todo momento nisso. É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Então o Espiritismo, ele vem com essa proposta, sendo a terceira revelação. Então, nós percebemos o quanto a humanidade foi recebendo em doses possíveis do seu conhecimento. E nós podemos nos alegrar, porque se hoje nós estamos aqui com esse aprendizado, a gente se alegra, porque numa próxima reencarnação, a humanidade está mais avançada e eu tenho assim a competência de avançar junto com essa humanidade porque Jesus nunca vai nos desamparar então a certeza do nosso crescimento tem que ser real é isso que fortalece a nossa fé é a certeza de que nós estamos avançando e eu, é, é, como assim, eu, eu venho buscando muito o conhecimento, porque eu sei muito bem o quanto eu sou falha, porque a cada avaliação eu vejo o quanto ainda o que eu pensei que era questões adormecidas dentro de mim, elas ainda estão ali o quanto é necessário nós nos apoiarmos na fé. E a fé se alimenta do conhecimento. A fé se alimenta de eu entender a razão, às vezes, de algum sofrimento, de algum dessabor, daquilo que eu tentei e não deu certo. Então, esse conhecimento é que alimenta a minha reforma íntima. É esse conhecimento que que me traz compreensão exata do que eu preciso para me reformar, para me melhorar, para avançar. Porque, como eu já disse, os meus avanços eu vou levar para a eternidade, como os meus defeitos, como aquilo que eu não consigo avançar. Então, o Espiritismo, através da mensagem de Jesus... Ele trouxe luz. O caminho a seguir. Nós é que somos resistentes. Nós é que somos teimosos. É mais fácil às vezes a gente ter uma atitude intempestiva. Ah, eu desabafei. Eu desabafei a custa de quê? A custa de quê? Então, a necessidade... E a gente está sempre vigiando nossos pensamentos. Vigiando aquilo que eu desejo para o outro. Vigiando aquilo que eu julgo no outro. É uma ação constante. E como eu disse para vocês, essa, a fé se fortalece também do conhecimento. Nesse momento que nós estamos aqui reunidos, que temos assim a graça de estar, sermos amparados pela espiritualidade que nós não enxergamos, ela, mas ela está aqui presente com nós, conosco, está aqui presente, nos amparando, nos alimentando, é, é o que dá realmente combustível para a nossa fé e para os nossos avanços. Eu trouxe também o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Mano, a lição 178, que é a porta divina, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, Jesus, João, capítulo 10, capítulo 10, desculpa, João, versículos 10 a 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta, converte-se naturalmente em, vo em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós, abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião, e a indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam a dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal. Desvendando os espenhadeiros onde o perigo é incessante Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo Os perversos escancaram os princípios do, do crime Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas Cada dia, por meio da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo, examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retornar o caminho que te é próprio. Não nos esquecemos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Nós também fomos agraciados pela encarnação do espírito do Chico Xavier, um espírito de muita luz. E ele foi amparado, toda a obra dele, por espíritos muito elevados, de muito conhecimento. Então, Chico nos traz os ensinamentos de Emmanuel, de André Luiz, e como esse tipo de leitura nos traz conforto, porque nós precisamos muitas vezes desse conforto, então o que eu gostaria de deixar de reflexão, uma reflexão que é primeiro para mim, para poder passar para vocês, é que nós não precisamos de rituais para receber Jesus, o templo de Jesus está dentro de nós. Nós somos o templo dEle. É dentro de nós que Ele faz morada. E é isso que nós precisamos entender. Para que nós realmente aproveitamos a oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados neste momento. Com as pessoas que convivem com a gente. No nosso trabalho, na nossa família. E o meu convite é para que vocês leiam o Evangelho de Jesus. Que ele nos traz muito conforto para esses momentos difíceis. E assim eu convido a todos mais uma vez a fechar os olhos. E agradecer ao nosso Mestre Jesus pela passagem dele no nosso planeta. Pelo exemplo vivo que Ele nos deixou. Pelos Seus ensinamentos. E agradecemos também a Deus, nosso Pai. Esse Pai misericordioso. Esse Pai tão generoso. Que nos dá tantas oportunidades. E rogamos a Deus que Ele nos dê perseverança, determinação e disciplina para conhecer a sua Palavra e os seus ensinamentos. Que Jesus nos acompanhe e que nos dê uma semana de muita luz e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.